Olá, tudo bom pessoal? Bom dia, aqui é o Marcelo da Artnet Vim fazer um gráfico Eu dei o nome dele de gráfico não linear de resultados Então vamos lá Aqui no 3D a gente tem as coordenadas X, Y, Z Então vou colocar aqui um Em um dos lados, né? vamos colocar aqui um quadradinho E diminuir ele Vou puxar aqui como se fosse o como vocês podem ver, o Y, né? Pronto. Vou deixar ele aqui. Deixa eu arrastar pelo ponto verde. Pronto. Ficou aqui. Agora, nessa outra vista, eu vou transformar ele... Vou dividir ele aqui um pouco. Pelo menos em um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, vou pôr minha tela aqui para visualizar a divisão aqui 4 e aqui 5, vamos colocar 5 aqui. Pronto, sim, ele ficou mais dividido. Então agora vou passar ele para malha, vou arrastar aqui o pivô. Vou dar um zoom aqui no para verificar. Alinhar aqui. Volto aqui e deixo o pivô aqui. Pronto agora eu vou fazer cópia dele então como a gente está falando de um gráfico a gente tem que ter outras coordenadas vou fazer uma cópia dele aqui e vou rotacionar rotacionar com shift para ele cair 90 graus ele caiu aqui e vou deixar ele aqui pronto agora eu vou trabalhar com outra coordenada vou dar uma esticada nesse, nessa linha aqui pronto eu vou duplicar Aqui também vou deixar a partir do eixo aqui, zero, pronto. Então esse aqui, eu vou descer aqui a, o pivô e vou rotacionar a partir desse eixo. Deixar aqui. 45 graus, então pô menos 45 aqui, que ele foi preciso. Tirei a rotação do eixo, vamos colocar ele aqui. Esse outro pode ser aqui, não tem problema. Assim, o e esse aqui também vamos dar uma esticadinha nesse primeiro aqui, né? Pronto. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem aqui a divisão como se ele fosse a linha de tempo. Então a linha de, de tempo. Eu vou colocar. Vamos lá, essa aqui é a linha tempo. Tempo. Idade. Então vamos colocar algumas cores aqui. Pelo menos uma, duas, três, quatro, quatro, tá bom? Então vamos lá. Criar uma cor aqui. Vamos colocar vermelho. Vamos duplicar aqui. Vou colocar o azul. Ser 50 por aqui o azul. Agora vou duplicar e vamos fazer o verde. O verde precisa ter amarelo e azul. E vamos pôr um amarelo, vamos pôr um amarelo aqui Aqui poderia ser qualquer cor, tá? Então pronto, amarelo um pouquinho de magenta, fica forte Pronto Então vou selecionar aqui essa, com a marcação é, looping, né? Selection looping E arrastar a cor vermelha pra cá Vou colocar aqui a cor azul Vou colocar a cor verde e vou colocar a cor amarela. Ó, ainda sobrou uma, vamos colocar mais uma cor aqui. Vou colocar a cor branca, vamos colocar branca, acho que a branca aqui fica legal. Pronto, então vou dar um preview. Aqui já está colorido, então vamos lá. Aqui seria idade, tá? Então vamos escrever as idades aqui. Vou aqui com a ferramenta de texto, Vamos colocar 10. Pronto, então essa parte aqui. Deixa eu é, nessa vista aqui dá Então aqui é a idade, tá? Vamos deixar aqui 10 Vamos Escrever aqui 10 Vamos fazer um pouco de extrusão Esse aqui é Pronto, um pouquinho de extrusão Aqui Vou colocar essa fonte tá boa Vou colocar aqui o um pouquinho de suavizar as bordas um tá bom um, um step a cor vamos fazer essas letras preta então, vamos lá coloquei a cor preta então tudo que for aqui 10 tá bem alinhado aqui no, no vermelho vamos ver nessa vista aqui front aí display aqui então aqui eu tenho como colocar 10 aqui embaixo jogar ó. pivô aqui no meio pronto vou duplicar esse aqui vai ser o 20 então vamos lá, como aqui é a idade, vou colocar aqui vinte. Vinte. Agora vou aqui pro trinta. Trinta. Vamos. Não, não é trinta, espera aí. Aqui é dez, vinte e cinco. Aqui é 25, 25, aqui já é 50, isso, aqui já é 75, vamos lá, 75, e ele vem pra cá, opa, caiu um E aqui a mais, e agora o último é o 100. Estamos trabalhando aqui com uma média de 100 anos. 100 anos, uma pessoa em vários países, hoje em dia, consegue chegar tranquilamente. Uh, bom, estamos aqui. Vamos agrupar tudo isso aqui, que é idade. Idade. Uh, vou salvar esse arquivo aqui como gráfico. não linear da vida vamos colocar assim gráfico não linear da vida, pronto aí nós temos aqui as, uh, o tempo idade e agora essa aqui seria o uma das da linha né, de tempo então para dizer que é tempo vamos colocar um tzinho lá né? o pi aí Copiei, Vou escrever tempo, um, diminui bem, né? Então vamos lá escrever tempo, tamanho, vamos arrastar ele aqui. Diminui ele. Então essa é a linha do tempo. Vamos deixar um pouquinho maior para dar a leitura de longe. Pronto, aí, tempo, vai pra cá, a outra linha, é, eu dei o um nome aqui, vamos pôr aqui, tempo já foi, QI, é, QI mais QV, pronto, então esse QI mais QV é a linha de inteligência aliada à qualidade de vida. Esse vem pra cá Vou Colocar ele aqui certinho Rotacionar 45 Então esse aqui vamos lá escrever Posso até copiar aqui Jogar aqui Pronto Puxar um pouquinho mais para cá QI mais QV, qualidade de vida Mais coeficiente de inteligência Aqui agora a gente vai ter Deixar consciente, consciente, inconsciente, tá? Então, esse aqui não precisa estar tá rotacionado, é. aqui pronto, consciente. E vamos pôr aqui, deixa eu ver se dá para escrever de um jeito interessante aqui, não deitado e de pé. Não, aqui não, mas vamos nessa mesmo. Consciente, inconsciente. Incon vamos pôr lá, inconsciente. inconsciente pronto consciente para cá inconsciente para lá temos aqui vamos subir um pouco mais isso né pra gente tá vamos agrupar os dois aqui Vou colocar o pivô aqui no no meio desse texto e subir um pouco aqui nós temos duas razões aqui de de vida, que é o certo ou errado. Então, vou duplicar aqui. Vou voltar, acertar aqui o pivô dele também. Então, esse aqui vai ser o certo. Certo. Agora vamos lá fazer o errado. Errado Errado Então esses dois ficam no meio Aqui ó. Ficam aqui Esse aqui não. Tudo bem Então nós temos aqui um Fator relevante De julgamento Ou aceitação né? Aceitação Pronto um pouco aqui a aceitação e agora nós temos aqui a linha do tempo que ela não é linear ah essa outra aqui é a felicidade vamos lá já fazer a, a linha da felicidade então vou duplicar aqui felicidade vou colocar aqui felicidade pronto essa é a linha da felicidade, vamos dar uma rotacionada nela aqui, pronto. Que é o que todo mundo mais quer, felicidade. Então essa é o gráfico da, da coordenada felicidade. Então a gente tem aqui, tempo, e temos aqui no meio agora, entre esse QV, vamos colocar aqui algo para nos ajudar a entender para onde vamos. Pronto, para cá Aqui vai ser Família Trabalho Lazer Pronto Família, trabalho e lazer E temos também Alguns pontos aqui De buscas de resultado Então Deixa eu duplicar esse grupo aqui vou colocar aqui três colocar busca de resultados então tirar aqui ó. pronto então vamos lá busca de resultado vamos colocar aqui o primeiro aqui na ordem Primeiro vai ser poder, então vamos lá, poder, posso ou não posso, então vamos lá, poder, poder, usuário que resolve, usuário da, da aceitação do gráfico, é, domínio, domínio, domínio aqui, domínio e controle. Controle Controle Poder Que não foi ainda né Que é Domínio Pronto Então vamos alinhar eles também Deixar alinhado por esse pontinho aqui Domínio Acho que tem um acento É né? Mi Mínio Controle, então vamos deixar mais próximo Aí Busca de resultado Isso aqui ficaria mais ou menos no meio aqui Do nosso gráfico Vamos colocar também é, Aqui vamos pôr Sobrevida sobre vida, a gente vai explicar o que é daqui a pouco sobre vida a gente vai ter o amor então, vamos lá, pô. amor depois a gente tem a reputação reputação reputação Reputação Entusiasmo Deixa eu ver se eu escrevi certo Entusiasmo Entusiasmo Então vamos lá Amor, reputação E o entusiasmo área poder domínio controle PDC e vamos para o famoso chá então vamos lá chá vamos dar o nome disso de vivência vivência pronto então na vivência a gente vai ter Você que é conhecimento, conhecimento, conhecimento. Depois nós temos habilidade, habilidade, habilidade. E agora vamos entrar com atitude. Atitude Atitude, então vamos pôr atitude aqui Habilidade aqui Conhecimento aqui, vamos alinhar a esquerda aqui Pronto Então nós temos três grupos aqui de De informação Vamos agrupar um pouquinho mais, vai. Tá meio longe, né? Por aqui. Tá. Então, eu acho que agora vamos começar a brincadeira da explicação. Eu vou agrupar tudo isso aqui. Subir um pouquinho, porque o, o, ele vai ter que ficar no chão aqui, né? Que tem uma base aqui na chão pronto vamos aplicar um piso depois eu aplico o piso e a luz já dá pra ver alguma coisa aqui ó. pronto então o que, que eu queria explicar aqui agora é exatamente esta linha aqui o grande razão de existência de qualquer ser humano por que, que eu dividi ela por 5? porque agora eu vou pegar selecionar aqui o o ponto dela então nós temos aqui Vamos descer aqui esse ponto Vamos subir esse outro Esse aqui para ficar mais visível Vamos descer mais Esse outro vamos pôr aqui Pronto, por aí Então vamos lá, pessoal O que, que a gente tem aqui? A explicação é a seguinte O gráfico não linear. Aqui o tempo, então conforme nós vamos vivendo 10 anos, 25 anos, eu que já estou aqui com 45, é, esse gráfico, essa linha, onde, por onde a gente vai passando com a família, vai passando com o trabalho e lazer. E lazer, né, família envolve onde nasceu ou quem você está por perto, aquele sentimento de de irmão, de primo, ou até mesmo é um irmão primo. O trabalho é onde você vai ganhar seu ganha-pão, poderá ter grandes amizades ou não. Você sabe que você tem que trabalhar. E o lazer é a escolha do, do hobby, cuidar do corpo, cuidar da, do, dos amigos, novos prazeres, beleza. Agora aqui, qualidade de inteligência, né, QI, mais qualidade de vida. Lembrando que qualidade de inteligência... São as suas habilidades que a gente vai ter ao longo da vida. É, esse conhecimento se adquire na experiência de leitura, troca de conhecimento, sabedoria e tudo mais. Aqui, é, habilidade, você está hábil, a, a, habilitado a fazer aquilo, né? Pode ter um diploma ou não, mas você vai ter que fazer. Fazer com atitude, pronto. Então essas palavras estão relacionadas à evolução do ser. Com isso, ele vai ganhando poder. Poder de ação, poder de conversar, poder de falar, poder de comprar, poder de vender, poder de fazer o que ele quiser. E aí ele começa a dominar o quê? Teu espaço, tua vida, a vida de alguém, talvez, de um animal, de uma planta. Ele começa a ter responsabilidade. Com isso, ele consegue também ter controle em suas mãos. Vai aprender a ter controle. Então, esse gráfico aqui... Para cada pessoa, ele é meio para lá, meio para cá. Além de ele poder ser totalmente diferente para cada um. Isso quer dizer o quê? que? Que esse gráfico ele vai mudando conforme o perfil da pessoa. Conforme o que ela pensa, conforme o que ela vê. Aí aqui em cima eu coloquei. Amor, todo mundo tem que ter, pelo menos pelo, pelo corpo. Né? Reputação, que é a aceitação e da comunidade onde se vive. E vivência com entusiasmo. Entusiasmo é usar o poder que tem dentro de todo ser humano. Aí, a, aqui é muito interessante eu ter colocado... Deixa eu tirar de novo aqui a rotação do pivô e jogar o pivô lá perto dele. Eu acho que o grande lance do ser humano é aqui, ó, consciente e inconsciente. Então, quem vai falar que está certo? Quem vai falar que está errado? Por que ele está fazendo? Se ele não tem cultura suficiente, se ele não estudou, se ele recebeu muitas poucas informações do que ele vê, do que ele sente, do que ele conversa, então ele não tem muita noção do que é certo e o que é errado. Às vezes ele é judia do cachorro, sem saber, judia do filho, sem saber, judia do empregado, sem saber, sai uma briga, sem saber, né? sem inconsciente. Ele vai ter inconsciência porque ele não tem consciência, lógico. Então ele precisa ir evoluindo. Então esse gráfico de evolução é da vida. Provavelmente quem vai entender isso, é quem consegue ter consciência e aceitação da diversidade das cores, por isso que eu coloquei aqui uma cor, algumas cores, né? Então, nada mais é do que aceitar que somos diferentes, que cada um reage de um modo, cada um tem o seu tempo de fazer as coisas. E por aí vai. Eu vou estar renderizando esse gráfico aqui em alta, Vamos colocar um fundo aqui, Colocar uma luz também direcionada para ele. Aqui é uma luz área. Colocar uma tag nessa luz para direcionar. E vai estar tá para cá. Pronto. Agora eu tenho uma luz direcionada para onde eu quiser. Então, aqui. Pronto. Colocá-la mais de longe. Fazer assim ela meio de lado para ver a profundidade Vamos ver como é que ficou Agora vou habilitar aqui a sombra Começou a cair lá a sombra Vamos jogar uma textura pro fundo Pode ser o branco Vamos jogar lá o branco pro fundo Pronto Vou fazer uma parede lá no fundo Eu Acho que fica legal uma parede vou Dar uma esticada aqui outra aqui uma rotacionada aí vem pra cá esticar mais um pouco aí jogar um pouquinho para trás onde descer esse grupinho aqui para poder ficar um pouco melhor a, o, o, o zoom aqui para dar leitura em tudo pronto vamos deixar ele assim aí então, para ter mais leitura, preciso ter talvez menos sombra, né? A sombra ficou um pouquinho forte. Só visou a sombra. Acho que esse volume também está um pouco demais, mas então vou colocar totalmente frontal aqui. Pronto, para a gente visualizar. Vou colocar uma câmera, né? Entrei nela. Colocar o ângulo 90. Pronto, está bem frontal aqui. Vamos ver se melhorou a leitura tá. Agora esse preto aqui Eu vou colocar ele meio cromado Aí, Vou jogar aqui um Sky Um HDR Para poder ter reflexo Vou jogar esse aqui mesmo Tenho vários aqui HDR é uma imagem que ilumina, ajuda a iluminar Então como eu coloquei reflexo Ele vai começar a refletir como se fosse cromada bom, por enquanto ainda não ficou totalmente com muita leitura vamos diminuir aqui um pouco o reflexo vamos ver se fica melhor a leitura começou a melhorar talvez essa parede do fundo, vamos jogar ela amarela Deixa eu jogar a parede do fundo amarela Bom, começou a melhorar a leitura. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar ela. Deixar ela mais escura. Com mais magenta. E vou trabalhar contraste. Então o contraste é o que? Ela está um pouco mais escura. Então eu preciso ter mais cor aqui. Mais preto. Então eu vou diminuir o reflexo. Deixando mais preto. Tirando um pouco o brilho. Do meu, do meu material ajudou na leitura, mas acho que a profundidade está grande desses textos então eu vou começar agora, diminuir um pouco aqui ó, pelo menos desses, vamos colocar para 25 profundidade aqui também, como eu já estou selecionando eles já estão indo na sequência ó, esses todos aqui também eu já vou fazer tudo de uma vez então vem aqui, aqui, segurei o SHIFT, e aqui 25, vamos ver se melhora a leitura de todos. É, melhora, mas eu acho que eu vou subir tudo agora, para não ficar aquela marca lá embaixo. Então vamos subir tudo aqui, vamos tirar o fundo, vamos ver se o fundo o piso. É. Eu acho que ainda dá pra melhorar alguma coisa, né? Vamos deixar ele branco, o texto, com luminance. Vamos ver se deixar ele deixa bem branquinho. Então, vou jogar aqui, ó. Luminance em todo o texto. Então, nós temos o texto... Ah, só eu trocar essa cor aqui, ó. Luminance, pronto. Aí, Perder um pouco de leitura Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou usar minha câmera com perspectiva Eu vou usar totalmente paralela Isso quer dizer o que? Que não vai ter erro de leitura Totalmente frontal ó. Aí Bom, agora O que, que eu devo fazer aqui Para melhorar alguma coisa É cor, né? Vamos colocar a cor aí, então vamos lá, então é, vou colocar a cor na, nas palavras, então esse grupo aqui, que ele tá aqui, vamos deixar ele vermelho, vamos ver o que acontece, esse outro aqui, para ficar longe do vermelho vamos colocar azul aqui é família trabalho lazer família trabalho lazer vamos colocar aqui o verdinho e felicidade que é a busca que tudo que todos querem esse grupinho aqui vamos também colocar outra cor vamos pôr assim Aqui, já foi aqui também, já então esse grupo aqui vamos colocar verde, esse outro azul, e esse outro amarelo, vou deixar branco, vamos ver o que dá, Olha lá, começou a ficar mais colorido, é, ele está cinza, ele acabou ficando sem cor, então Vamos colocar aqui o, o branco luminoso. Esse tempo aqui também está sem nada. Vou jogar lá mesmo a a cor nele. Bom, é isso aí, galera. Eu acho que... Vou voltar a forçar a sombra, vai. Vamos lá. Vou habilitar aqui uma opção de render mais bonita. É, eu acho que não, não precisa ter sombra, não. Então vamos tirar tirar essa sombra aqui na, da luz. Shadow onde Pronto, não tem sombra. É, o gráfico também poderia ter alguma cor, né? Esse ponto aqui, ó. Então esse aqui, vamos jogar preto. Fazer um preto aqui. nesse e nesse aqui. Pronto. Então agora deu para entender, né, pessoal? Acho que visualmente poderia ter tá bem melhor, alguma coisa aqui, outra ali. Tudo é uma questão de arte, né? Mas eu acho que a ideia é a gente se preocupar com essas essas áreas de movimento aqui, ó. O movimento é porque somos diferentes, sentimos diferente, nascemos de família diferente. E aí é correr atrás de fazer a melhor sobrevivência. Valeu pessoal, vou fazer um render em alta aqui e liberar para vocês. Um abraço. Marcelo Biscola.